Depois de Romeu e Julieta. A história de amor que todo mundo aguardava. Alô, Juju! Sou eu? Eu é quem? Okay. O amor da tua vida. Fábio Júnior? Que Fábio Júnior? Maria Fábio Júnior. Sou eu, Paulinho Gogó. Você quer ouvir minha história com a nega Juju? Não. Então tá bom, já que você é inceste. Eu se lembro do dia que eu conheci a nega Juju. A cutícula da minha unha. A senha do meu wi-fi. Nega! Ai, que susto! Você tá lembrada de mim? Não, quem é você? Eu sou o Paulinho. Paulinho, ela? Eu fiz de tudo pra fisgar o coração daquela nega. Sargento, com licença eu... Tira a roupa! Eu só tô vendo se alistrar. Tira a roupa! Não, tá bom, tem alguma coisa errada aí que não tá certa. O sargento nem deixou eu falar. Agora eu tô aqui junto de um monte de homem, tudo pelado, balançando aí jabuticaba. E eu que sou carteiro só vim entregar uma carta. E foi lá que eu conheci a maioria dos meus amigos. Qual o seu nome, soldado? É gastrite, seu moço. Moça, sua vó torta, cheia de verruga na bunda, juntando... E foi lá que eu conheci o Celso Bigorna também. Ô, ô, Bigorna, tu gosta de mulher com muito peito? Um dois pra mim já tá bom. O Tico, Tu tem foto da nega Juju pelada, uhum. mostrando a boca da cabrita? Chega a berrar. É. O avião está sem combustível, ok? Tá ok, não! Tá ok, não! história mentirosa, a rapaz? Fui tentar ser músico famoso. Fala, Zeca! Eu tô fazendo isso pela nega Juju, sabe? Grande Juju. Tentei a sorte como adivinho. Oala! Afinal, você e a Juju se encontraram. Moleste a parte, eu se dei muito bem. Seu príncipe vai chegar Sim. num carro branco. Num carro branco importado. Num fusca branco. Que merda, hein? As histórias que você já ouviu. Eu tava o crente que eu tava abafando. Mas a nega Juju. Nunca foi fácil. Agora você vai ver nos cinemas. Fato venéreo! Quem não tem dinheiro conta história! No gobó do Paulinho. O, o senhor concorda, doutor? Falou comigo? 9 de abril nos cinemas